Diferente das da pia e das áreas secas, que são sustentadas por grapas. O balcão, pessoal, é diferente, ele é sustentado por uma parede central. Aqui no meio do balcão nós temos uma parede, e é a parede que faz a sustentação do peso dessa pedra, tá? A instalação dela foi feita da seguinte forma: a parede já ficou na altura correta que nós precisávamos, porque nessa desse canto, desse lado da sala, vai servir como mesa Vão três banquetas aqui, então a pedra já vai servir como mesa e desse lado na cozinha ela serve como balcão. Então a, a altura já foi feita de acordo com a necessidade aqui que nós tínhamos é, para o uso contínuo dela. Tá? Ah, com a parede já feita nós fizemos uma argamassa, colocamos né, sobre a, a extensão toda da, da parede, apoiamos o balcão sobre ela e colocamos escolas de madeira já Devidamente nivelado, né? a pedra devidamente nivelada, nós fazemos o calçamento dela para a secagem da argamassa e depois disso nós fazemos a instalação do pé direito que é uma segunda etapa. Tá? É, vamos acompanhar aí como que a gente fez a instalação desse balcão. Viu aí pessoal? Realmente é um trabalho bem pesado, né? um trabalho que demanda muita é, destreza né? também. A, nós já tínhamos aqui a altura pré-determinada. Da, do balcão baseado na parede, fizemos ali a colocação da argamassa C3, apoiamos o balcão, calçamos, já nivelamos, ficou perfeito. Depois da secagem desse balcão aqui, a gente faz a colocação da, do pé direito. E a, a colocação do pé direito é feita com a pequenos ajustes ali, porque o pé direito já veio na, no tamanho correto mesmo do, da altura do balcão. Então segue aí o próximo vídeo sobre a instalação do pé direito.